Pai do Senhor, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que às vezes você não ouve Deus? Ou que as pessoas falam, ai Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, o Senhor me disse você fica assim. Deus não fala comigo, eu não escuto ele. Será que é só eu que sou surda? Será que Deus só fala com os que ele gosta e ele não gosta de mim? Sabe aquela sensação de Parece que Deus não está falando comigo, ou eu pergunto e Deus não responde. Pois é, em João 10, 27, Jesus fala assim, que as ovelhas ouvirão a voz do Senhor. E aí, como pode você ser uma ovelha? O que seria a ovelha? Aquela que se deixa ser pastoreada por um pastor. Nesse caso, esse pastor não é um homem de terno, mas o Senhor Jesus, que é o pastor das ovelhas perdidas, ou aquele que veio para cuidar das ovelhas. Então, o seu pastor é Cristo, Jesus, seu Salvador, ele que morreu por você e te ama, e tem todo o poder na humanidade, e você é uma ovelha. E a palavra de Deus fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, por que você não está ouvindo a voz de Jesus? Por que você não está ouvindo a voz de Deus? porque você pergunta e ele não parece não responder? Sabe essa sensação? Não sei se você já teve, eu já tive. E eu comecei a entender que, às vezes, a voz de Deus é como se fosse uma música, uma canção. É, você deve ter percebido que tem certos tipos de música que não combinam com algumas situações. E tem outras situações que você é, lembra de uma música naquele momento, porque músicas são muito espirituais. Elas tocam diretamente na sua alma. Tem o poder de te deixar triste, alegre, animado. Tem o poder até de mexer com o seu corpo em forma de dança. Às vezes até chorar. Então músicas se emocionam e a emoção está muito interligada com o espírito. E eu penso que a voz de Deus é como uma melodia suave de uma canção. Só que qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes nós estamos com o um fone de ouvido e nós estamos ouvindo outra música. Outra canção que mexe com os nossos sentimentos e emoções de outra forma, que nos levam a mexer o nosso corpo em outro ritmo, e nós não estamos escutando a verdadeira melodia da voz do Senhor. Não é que Ele parou de falar, não é que Ele não responde, não é que Ele não fala, não é que a voz dEle não seja alta o suficiente para você escutar, mas é que você e eu, muitas vezes, colocamos fones de ouvido. Esse fone de ouvido pode ser qualquer coisa que te cause ruído, que abafe o som dele, que te faça sentir, ouvir, pensar em outras coisas diferentes daquilo que o Senhor tem te falado. Fone de ouvido é uma forma de você desligar o de fora e entrar naquilo. Sabe, em algum momento da sua vida, o seu fone de ouvido pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser o cansaço, pode ser o dinheiro, pode ser a baixa estima, pode ser algo que você quer que Deus faça mas não necessariamente se for a vontade dele, sabe? Tipo, quando você fala assim, Deus, se for da sua vontade, então que eu me case com o um ciclano. E às vezes não é da vontade de Deus. E aí você fala, mas eu vou pôr meu fone de ouvido aqui, que vai que ele fala não, então eu vou manter aqui a música do sim, e eu vou acreditar naquilo que eu estou escutando. Entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós colocamos fones de ouvido que nos impedem de ouvir a voz de Deus. A questão é, como tirar esse fone de ouvido, já que ele é uma coisa espiritual, né? Porque se fosse o fone normal, era só deixar numa gaveta, quando você tirasse, já estaria embolado, igual o pisca-pisca de Natal, e você não ia conseguir desembolar e pronto, resolveu o problema. Mas na vida real, espiritualmente falando, esse fone que te impede de ouvir a voz de Deus, como fazer com ele? Bem, uma coisa é, se você não consegue tirar, então aumenta o volume da voz de Deus. Como que você aumenta o volume da voz de Deus? Se entregando a Ele mais, ouvindo mais dEle, colocando louvores, ouvindo a palavra, entrando em comunhão, parando de fugir daqueles que te lembram que Deus te ama, porque isso acontece muito, às vezes tem pessoas na sua vida que querem te lembrar o quanto você é amado por Deus e você foge delas, porque agora você tá com a cabeça em outro lugar, tá cansado, tá resolvendo os problemas e não quer lidar com essas pessoas. Já vi acontecer, pai aqui. É, outra forma de aumentar a voz de Deus é orando de forma sincera, se você chegar diante de Deus e começar a falar com ele como se ele fosse um completo desconhecido, é do mesmo jeito da ovelha lá, começar a ao invés de, não sei que barulho que a ovelha faz, enfim, ao invés de fazer o barulho que a ovelha faz pro pastor, ela vai começar a latir, vai começar a miar, e o pastor vai lá falar assim, o que, que é isso que esse bicho tá fazendo, que não é essa voz, não é ele, não é a mesma essência, tá mentindo para mim. Muitas vezes a gente mente pra Deus. A gente fala que quer que ele faça o que ele quiser, mas não quer. A gente fala que perdoou e adorou e ele é a primeira coisa na nossa vida, mas não é. Então, como que faz? Você vai mentir pra Deus da sua vida toda? Ele já conhece o seu coração, não adianta. Chega diante dele e fala, Senhor, tem algo me impedindo de ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Me ajuda a descobrir o que, que é isso, me ajuda a tirar esse fone, sabe? Tem alguma coisa que tá me deixando triste. Seja sincero com Deus, Ele é seu melhor amigo e Ele não vai te julgar. As pessoas têm mais facilidade em ser sinceras com psicólogos do que com o próprio Deus. Não faz sentido isso. Então, aumenta o volume da voz do Senhor. Outra coisa, você pode, você mesmo, tirar esse fone. Como que você faz isso? Primeiro, você tem que identificar o que está que te impedindo de ouvir a voz do Senhor. Se seja justiça própria, seja medo, seja é, preguiça. Às vezes, alguém ou alguma coisa que você aprendeu errado, ou algum sentimento que está dentro de você, alguma situação que está te incomodando. Identifique isso e busque tirar isso. Porque é das duas uma. Ou você vai ficar ouvindo a mesma canção do seu fone, ou você vai começar a ouvir a riqueza das melodias da voz do Senhor. Outra coisa que você pode fazer em relação a esses fones espirituais. Arrebenta eles. Como que arrebenta um fone de ouvido, Ana? Simplesmente, Tira. Mas não tira assim, igual eu falei, identificando e tirando e tal. Se entrega totalmente ao Senhor. Chega diante dele e fala, Deus chega, eu cansei de estar ouvindo a voz do mundo, a voz do diabo, a minha voz de baixa estima, a voz dos meus parentes, a voz dos meus amigos, eu quero ouvir a sua voz e eu não vou ouvir mais ninguém. E entra na presença do Senhor com o poder de oração, orando em línguas, sabe, chamando o espiritual, o sobrenatural para sua vida, falando isso é muito fora da realidade. É nada, isso acontece comigo, acontece com você também. Entra no sobrenatural de Deus, se preciso for, faça um jejum. Para que isso seja mais fortalecido no seu espírito. Faça um propósito de oração. Separe sete dias onde você vai orar para ouvir a resposta do Senhor em relação àquele problema que você tem procurado. Se mergulha, sabe? E isso vai explodir esse fone porque não vai caber em você. Porque não mais corpo você vai ter. Nem mais ouvidinhos normais. Mas você vai ouvir com o seu coração. E pode ter qualquer coisa no seu ouvido. Que é no seu coração que vai tocar. Nossa, foi profunda agora. Mas essa é a questão. Deus nunca para de falar. Deus nunca deixou de responder. Ele tem se revelado a você através de 66 livros chamados Bíblia. Quantas vezes você se revelou ao Senhor? De que forma? Ele tem se exposto a você através da igreja, porque Ele escolheu assim. E Ele está é, sempre online para você através da oração. Quantas vezes você está online para Deus? Quantas vezes você se expôs a Ele? Como você está se colocando diante do Pai? Não pense que o Senhor não ama você, ou não te responde, ou não está ocupado demais para falar com você. Você, que não está escutando, tire o fone de ouvido e deixe a voz do Senhor falar. E isso vai mudar o ritmo da sua vida. Amém? Que o Senhor te favoreça.